Bora fazer uma partida então? 4 contra 4? Olha o cabelo ruim do Jazel, cara Você vai morrer cara Hã? Hã? Hã? Hã? Faleceu Valeceu, né? Que pena que o José morreu, né, galera? O chat fica triste uma coisa dessa. Ah, eu vim pra cá. Aí vocês decidem qual é o time que vocês vão. Oh, o Luizinho foi pro outro time, cara. 3 contra 3. Eu vou marcar bem esses nomes, cara. <risos> Luizinho. Jaziel e BV que optaram por ir pro outro time, não é isso? É isso mesmo. Olha isso, o Lizinho botou BV e Jazz. vamos dar uma coça neles. Vamos ver, Vocês né? vão morrer, hein? Vocês vão morrer, cara. Vontade de bater no Jaziel, né, cara? Isso é uma vontade que eu tenho. Algum de vocês achou bola, velho? A, a gente pode virar bola. Beleza. Achei uma bola. <risos> uma quase bola. Toma, Jaziel! Toma! Vem cá. bola! Aí, aqui, atrás de ti, Gabi, atrás de ti. É, não vai não. não! vai rebater, não. Não. Boa! Bate no Jaziel, bate no Jaziel. Aí, ó. Toma! Ah, tá 8x0, cadê a costa que vocês iam dar essas caçambas? Aí embaixo, aí embaixo! Uhuh. <risos> Só mais um, Lolo! Olha quem tá aqui! Toma, bebê! <risos> Bota... ah, é. uh, cadê a coisa? Cadê a coisa? <risos> <risos> uh, Felipe botou que joguinho legal, né, cara? <risos> Ô, Jazzy, escolheu o time perdedor. Desculpa, Jazzy. Qual é o botão que vira bola? É o Alt F4, bebê. É... Ó o Quest Gamer. Está dando seu corpo pra mim. Ai, que delícia. Segura bem a bolinha. Vamos caçar ele. Vamos olha caindo. lá, olha lá, aqui, aqui, aqui. Meu Deus, cara. Não deu, né? Toma! <risos> Meu Deus, cara. Tô indo aí, Gabi. Tá. Toma, <risos> oh, morreu! Morreu! Você muriou, cê muriou! O jogo ele é divertido pra jogar com a galera, né, É. Cadê, cara? Aí, boa, Gabi. Aqui, aqui. Toma, ah, Luizinho ah, da Meu Deus, cara. Que isso? <risos> que agressividade. Que agressividade. Eu tô passada, chocada. Só vem, só vem. Vem! Ah, não deu, né, Não deu, né, Toma então. <risos> Os dois se batendo, cara. <risos> É o negócio que parte por uma pancadaria, né, velho? Vem. Só vem. Só vem. Vem. vem. Uhul! Deus a 10. <risos> É morte súbita agora? Não sei até quando que vai. Joga na R2! Cuidado, 2. cuidado! Uhul! Toma, yeah. cara! Vai, Gabi. Eu tava calma, vocês chamaram pro Fight, tomaram um pau! Eu não gostei, cara. Eu só, me... Eu só, me... Eu só me... Sou Bernardo, não! Fica no nosso time, louco! Tu tem que bater no vermelho! Cadê, cara? Onde é que tá, cara? Meu instinto predador está dizendo que tem alguém por aqui, velho. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, ah. Vou usar o corpo do quase que. Ai, ah, ah, é quase ah! Não! <risos> Foram dois pontos Meu numa uma só, cara. <risos> Inovada. nobada! É... Toma São Bernardinho! Uhum. É. Sai! Sai! Ele tá me perseguindo, cara. Morreu! Pega aí! Uhum. Toma, Vamos, bebê! Ele não vai pegar nem é. é um monte de bola pra tudo que lado! <risos> Agora virou batalha campal aqui, velho. Match point, hein? Match point! Bora, Luizinho, bora! Cuidado, estão tentando te acertar. Toma! Uh. Toma! Uh. Boa, Luizinho! Invictus. O Luizinho deu seu corpo pra causa, cara. <risos> não vai, não. Não vai, não vai. Toma! Não deixa eles te baterem que tu fica sem <risos> <risos> Não vai. <risos> Ai, cara! Sai! <risos> <risos> esqueceram o fair play total, né? <risos> toma melhor parte sai sai sabendo <risos> valeu demais galera e até a próxima